Imersão Roda Viva! Aqui a gente está é, promovendo esses encontros é, aqui online, né, para falar um pouco sobre é, o nosso processo de trabalho no espetáculo Roda Viva, o último espetáculo que a gente estava em cartaz e foi interrompido né, quando chegou a pandemia. É, então, a gente está é, fazendo essas trocas, esses... Essas trocas de saberes entre as áreas, e conversando um pouco sobre o processo de trabalho. E hoje a gente está aqui com é, vídeo, comunicação e mídia tática, e tradução e legendas ao vivo. Vou falar o nome de todo mundo que está aqui, começando por mim, Sua Cícia é, com meu parceiro Igor Marotti, é, Camila Mota e Cafira Zoé. Maria Bitarello e a Brenda Amaral é, a gente vai falar um pouquinho então sobre é, essas questões que atravessaram os nossos trabalhos de vídeo de comunicação é, eu gosto da presença da Maria aqui porque eu gosto que a gente pode falar sobre tradução né de alguma forma acho que isso pode ser interessante é, e também como que você traduz um trabalho que se modifica o tempo inteiro e que está o tempo inteiro ao vivo, né? A gente, é, né? O trabalho foi muito mutante o tempo inteiro, é, e, e até né? teve momentos que se esgarçou um pouco, né? É, mas também estamos aqui para falar de Big Brother, É Tudo Verdade, e BEMES, né? É, foi muito bom é, quando eu entendi que o trabalho do vídeo ele entrava toda essa né, essa é, mídia floodada é, assim né esse excesso total de informação e de imagem, às vezes imagens banais que não fazem o menor sentido e ou boas imagens como por exemplo a capa do disco do Chico Buarque né que virou um meme de maconheiro, mas que a gente pegou ela de volta na peça e ela entrou como totem, como, é, como memória né, do poeta, desse Chico jovem que se lamentava ali. Né, né, o, o painel do Bar do Bigode citava um pouco a, a Oficina Sistina, mas o, o, tem o letreiro do Ben Silver né, que citava o próprio letreiro do Ben Silver que aconteceu na primeira montagem né, em 1968 a gente trabalhou um pouco com essas traduções ou transposições do que foi feito em 68 é, teve muita reprodução mas teve muita criação também né e às vezes parece que o vídeo era um elemento que tava só nessa nova montagem mas não já tinha esse exercício né de projeção em slides lá na primeira montagem mas aqui a gente também no trabalho de Roda Viva 2018 a gente também tinha muito forte a presença da câmera ao vivo que era operada pelo Igor e, e foi pela a primeira vez o primeiro trabalho que a gente fez na oficina que a gente conseguiu trazer um equipamento de transmissão sem fio então quer dizer que a câmera tinha muito mais mobilidade né e a gente conseguiu experimentar né, uma nova tecnologia, assim que para a gente marcou muito o nosso trabalho, é, poder trazer esse equipamento. E, e também conduziu um pouco né, o jeito que a gente trabalhou, porque como a gente estava experimentando, a gente não tinha muito... Uma coisa que a gente costumava fazer em outros momentos, que era ter mais de uma câmera na pista né, e ter um corte. Então a gente fez um trabalho mais de trilha visual, e era uma única câmera é, que que conduzia né o um espetáculo inteiro, e ela normalmente estava o tempo inteiro no ar. Tem então, uma coisa muito legal para falar sobre a câmera ao vivo também, que o Roda Viva, como ele foi construído, muito em cima também dessa ideia de uma mídia pop, né? É, a televisão ela era muito presente, então a câmera, ela às vezes entrava em cena, ia, como se ela tivesse mesmo sendo a câmera de um apresentador de televisão, né? É, o próprio anjo puxava muito esse momento né essa, essa interação com a câmera uma interação mais direta mesmo né é, então deu, dava para ver essa virada forte assim de como a câmera ela tava na diegese mesmo né? ela não era só um, um recurso de fora ele, ela era um recurso mesmo que tava é, sendo vivido ali né na, na narrativa de isso de a gente ter uma câmera ligada e plugada o tempo inteiro e com possibilidade de mobilidade, a gente conseguiu nos ensaios criar essas situações, né? Que... E ao longo da temporada também, né? A gente ficou quase dois anos em Cartaz, ou mais de dois anos em Cartaz. Eu posso dizer que foi o meu maior tempo em Cartaz, com um único espetáculo. É... E e foi o maior sucesso também foi o trabalho de maior sucesso que eu já fiz no sentido público né e acho que o tempo em cartaz também quer dizer um pouco né com esse tem a ver com isso né com, com o tempo que a peça fica né Porque enquanto o público tá a gente também é, faz o esforço né de de manter e também por diversas questões de a gente não ter patrocínio no momento então muito difícil inaugurar um novo processo, a gente dependendo da bilheteria, né, do, do trabalho. Você sabe quantas foram, Igor? Você que gostava de contar os espetáculos, você estava sempre ligado nisso, quantas foram? Foram 131, eu acho. Acho que foram 131, mas eu não tenho certeza. Mas é 130, por ali. Eu fiquei em dúvida se é uma ou 135 e a gente entrar para a gente ia passar de 150 ali nessa temporada que a gente parou né a gente já tinha ali 12 agendadas, com possibilidade 12 não 12, é 12 12 eu acho agendadas, mais um mês né e enfim eu tenho certeza que ia continuar porque a peça não deixava a gente parar o público o público exigia ter aquela peça encartada. A gente teve filas e pessoas que não conseguiram entrar no espetáculo até o fim da temporada. Viajamos com a peça. né muito. Eu queria só pegar para dizer rapidinho, que eu acho muito importante dizer, que a gente o, a gente parou com o Roda Viva né, por causa da pandemia, mas a gente não parou. Não paramos. E a gente está um ano também tentando se apresentar aqui através dessas plataformas online, né dessas experiências online. É, eu estava vendo recentemente um currículo da companhia e fui ver como tem coisa feita no ano de 2020. Né? A, gente, a gente se apresentou muito, a gente fez várias lives antropófagas pelo Instagram, né a gente fez duas temporadas do espetáculo Bailado do Deus Morto, a gente fez duas ou mais temporadas ou formatos de apresentação do espetáculo Paranoia de Roberto Piva com Marcelo Drummond chegou até fazer um também, né? Teve Isso. podcast, podcasts, né, na rádio usou. Foram dois podcasts, né, o do próprio Bailado do Deus Morto e o para dar um fim nos Judeus. de Deus. É, a gente que Foi indicado a gente é... vamos lá. Gente... foi indicado a foi um dos melhores podcasts na Apple Music. Entrou ah, sem produção. dúvida, sem dúvida. Eu lembro disso, é, é verdade. A gente Ao lado é... de gente bem babado, assim, foi. É. E a gente é babado, né? A, a nossa gente... roda viva não para, né? Resumindo, a peça pode ter sido interrompida, mas a roda viva do Teatro Oficina é latente. Não, assim, que, anos, assim, mais. Que, assim que a pandemia começou e a gente teve que suspender a temporada, é, imediatamente na semana no, no fim de semana seguinte a gente entrou em cartaz com os nossos DVDs os filmes né de várias gerações de várias gerações ali a gente a gente passou o Rei da Vela passamos Cacilda, um passamos Bacantes Bandidos e, enfim foi e, e, e logo a gente se ligou no público né pela porque TV usina um... né é, é, é, é... é... precioso Eu... Igor trazer isso porque a gente não caiu no vídeo do nada né tem uma trajetória histórica a história videográfica do teatro oficina é imensa e com a pandemia a primeira coisa que a gente fez foi abrir abrir os nossos acervos disponíveis na TV Usina assim o Igor assiste fizeram um trabalho muito precioso de colocar coisas lindas que estavam por aí para circular em apresentações eles rolavam como se fosse ao vivo né o público comentava, tinha um chat quentíssimo. Eram sessões, né? É, sessões é convívio, eram sessões. Estreias sim, é. coletivas de é. audiência, Nossa, né? Foram três meses em cartaz nesse esquema, não foi pouco. Foi muito tempo, assim. Muitas e... horas. Um fim de semana, de quinta, às vezes de quinta a domingo, dependendo os sertões, que eram peças enormes, em várias partes. Vários é... dias, e foi uma forma da gente se ligar a gente continuar junto vibrando junto e com o público junto e quer dizer Alguém que a gente sempre... foi com vontade né para esses formatos também que já tava é. sempre na gente mas a gente foi sem pudor nenhum né para experimentar e estamos ainda experimentando hoje eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso né e e estamos aqui nessa roda de conversa para também mais uma vez exercitar que esse essa virtualidade, né, a gente descobrir o que que pode emergir, né, enfim, tanto como falas, né, Ou como sensações também que a gente percebe, não é fácil estar tá aqui, estar tá separado, estar tá à distância, é muito difícil, né. Eu queria mostrar uma cena, então, é da Roda Viva no Rio de Janeiro, que eu adoro a Roda Viva no Rio de Janeiro, eu saí de lá, no fim das contas, eu acho, eu acho que foi... Grandioso, eu acho que a gente a gente estava nervoso ali, sei lá, mas eu acho que em determinado momento a gente a gente chegou numa potência máxima ali no vídeo particularmente também. Eu acho que a gente tinha uma instalação muito bonita e num teatro enorme assim e o vídeo ganhou um protagonismo assim de tá estar de estar tá em as, tá no fundo mesmo que no teatro oficina o vídeo tá ali, tá ali, mas às vezes você vai para o vídeo, às vezes você sai um pouco do vídeo e lá era meio louco assim, porque o vídeo tava imposto, né? enfim, eu gostei muito. E... Ah, aí há é uma cena que, que é uma cena que tem na peça original de 68, mas que também foi foi foi atualizada, que é a cena das TVs e da internet, que é essa cena que esses personagens televisão, até câmeras que já tinham e que e que em determinado ponto eu também era um pouco... Eu, eu tinha até um figurino parecido no primeiro ato, que é um prateado que as pessoas me deram, justamente para eu me misturar um pouco com essas personagens, que a Silvia e a Isabela faziam, e a Internet, e a, e a internet que era um novo personagem, que foi o Kael e a Clarice. Enfim, vou, vou tocar aqui. Vou tocar aqui eu, a gente antes uma... de você tocar, aqui eu acho que vale a pena a gente falar sobre o, a tela vertical, né? o painel celular, totem celular, é, Legal. que Legal. já estava desde o primeiro desenho que a gente recebeu no primeiro roteiro. Tinha essa reprodução do altar e o elemento novo, né? que era o totem, que era um ecrão celular. É, e a gente trouxe essa tela vertical né, para dentro do teatro, e nessas adaptações a gente transformou num painel de LED, né, numa tira de vídeo que ficava logo atrás do altar, e era ali onde baixavam um pouco as entidades, né, ali na Bobard, o Lauber, e foi muito legal pensar formato, né, esse formato vertical, assim, foi um desafio que o Zé trouxe desde o início, assim, e que foi bem gostoso exercitar esse formato vertical. Eu lembro que quando ele propôs o, o é um altar, né, que o celular é como se fosse o quase, quase que o deus ali, né, o, o totem, o, o deus celular, sabe, o deus selfie ali desses tempos. E aí eu lembro que, que eu cheguei no, no dia seguinte, tinha uma tela lá pendurada, eu virei ela de lado, assim, uma telinha, uma tela de 3, 3 metros por 1,80. E aí virei o projetor e a gente projetou o meme do Chico projetei o meme do Chico Buarque assim, ele, ele sério e ele rindo assim. umas bobeirinhas, assim, peguei uns stories na hora, capturei, fiz um, um Zé com filtro de ursinho assim, aquele Zé com filtro de ursinho fiz sem ele ver, aí corri lá em cima e projetei, assim, aí de repente ele dando as direções e ele lá atrás assim, dá uma quebrada ali no, no, enfim, no ensaio, engraçado Aí, óbvio né isso foi evoluindo aí foi, assim de um de uma direção que era um celular foi o, o vídeo foi tomando uma, uma, um espaço muito maior né de com cenários com cenários em vídeo mesmo e ambiências assim e esse celular virou um iPhone gigante lindo, e que tinha uma imagem linda assim e, e deixa e, e eu acho muito legal trabalhar no vertical porque é, você aumenta muito a pessoa mesmo. De repente, uma imagem um plano aqui, aqui, né, não aparece ali, aqui do, numa tela de, com, com 3 metros de altura, só que ali a gente tinha uma tela de mais de 4 metros de altura, então, de repente, você botava gigante mesmo, ali, o, o ator em cena e a atriz em cena, e, a, e, os, e os objetos ali, enfim, mas era, era muito doido. E eu tinha um trabalho muito específico nessa peça, porque a, essa, a gente usava as telas 16 por 9 e a tela vertical, 9 por 16. E, então eu tinha que enquadrar tudo no meio, tudo, toda a peça enquadrada no meio. Claro que o, o lado está sempre compondo, os lados estão sempre compondo. Mas o meu foco, por mais que na tela horizontal sempre faz na, na, na tela horizontal sempre passava, na vertical a pessoa tinha que estar sempre no meio. Assim. E é um vício que eu peguei agora. Eu estou tendo que desviciar, descentralizar tudo. Assim, porque eu fiquei lá 131 apresentações de quatro horas mirando no meio, ali a Juliana no meio. E, e vai dar o close, você tem que fazer o close mirado no meio. Ou, senão você, você perde. Que a estava assistindo o material do Ava, que é um filme que a gente vai lançar, um ah, ave, tá um meio. objeto audiovisual não identificado. O Igor é um dos cinegrafistas e funcionou muito ainda essa herança que você trouxe do meio. A, a gente até inclusive come esse celularzão. É uma peça que não tem nada a ver com roda. Aliás, não é uma peça, é um filme. Aliás, é uma loucura. Mas é o celular ele tava lá e aí a gente sacou que não era um celular. Acho que foi o Igor até que falou projeto que tem uma lua, né? Tem um momento em que o sol e a lua se alinham e a gente tinha um sol de objeto cênico e uma lua que acho que foi o Igor que deu, ele bota ela no, no celularzão, então e aí enfim tem eu estava assistindo o um material para a gente começar a decupar e tem umas coisas lindas e essa sua coisa do meio essa sua obsessão ainda segue mas ela serviu muito bem ela caiu como uma luva <risos> Ontem eu, ontem eu fiz uma filmagem de uma bailarina lá no teatro, maravilhosa, inclusive. Em breve vai aparecer. Muito bonito. Lá no teatro. E aí eu tava, eu comecei com esse vício do meio. Aí aí eu comecei a, a, a lateralizar um pouco. Ela aqui, a árvore aqui. Sabe? Comecei a me forçar a sair na minha coreografia. a gente fez uma coreografia, então a gente repetiu nove vezes. Fizemos nove vezes até sair. Aí... Aí também, tipo assim, consegui exercitar um pouquinho, assim, sair. Lá no Avar eu consegui um pouquinho também, eu, que tinha umas composições do poeta com a gaivota ali, então você já, você já abre um pouco, assim. Mas, enfim, foi uma delícia fazer o Avar, gostoso. que vale a Vamos pena tá dizer próximo. né sobre a escala do, do telão né vertical. Acho que a, a grande sacação é a escala em trabalhar numa escala maior, né? E trabalhar com grandes proporções. Que impacta Formar... o corpo, né? O corpo presente, o assim, nosso corpinho humano, ele é facilmente impactado, né? E aí você bota um telão assim, tum, que era aquele celular de Roda Viva, e no Rio foi muito isso, né? O vídeo, além de estar tá sendo o centro, porque como era o palco italiano, ele, ele, ele não era fundo, muito pelo contrário. Ele era um disparador eu acho para ação toda, né? E ele tava inteiro no palco e era enorme. Para quem viu Roda Viva no Rio era muito impactante porque era uma coisa enorme, né? E todo mundo aparecia mil vezes. A Juliana, Camila Mota, trá, bem silva, trá. Qualquer coisa que aparecia, lá era muito assim. Então é uma coisa meio de dinossauro, sei lá. Imagina a gente com dinossauro. Impacta muito a gente essas coisas grandes, né? E visualmente era como se todo mundo fosse um dinossauro rapidamente que aparecia assim. É naquele teatro enorme que as pessoas ficam longe, né? Porque o teatro é enorme, um teatro para mais de mil pessoas. E, e aí é legal que você traz um, dá uma proximidade para o pro ator para todo mundo né? da, da cena, aliás. Vamos tocar? Vê, alô? Então eu vou tocar. Eu vou cortar o vídeo. É, bom, vou tocar. Aí, aí enfim, é isso, eu vou tocar. É. Uma luzinha vermelha Como seu anjo a você. Pois sou eu quem vai julgá-lo Pois é ela quem vai julgá-lo Pois sou eu quem vai observar. lo Pois é ela quem vai conservá -lo. Por todos os campos, a e lado E as trevas com Cometer esse pecado, mas também redimi lo consagrado. Da glória, eu sou essa lâmpada trepada aqui embaixo da câmera. Eu sou uma caixa engraçada com os olhos de quem trama. trama! A luzinha acende pra avisar que a câmera está de olho. Ei, vou... Aqui mesmo. Vou... Você! Você! Levanta. Não precisa pedir permissão. Levanta. Toma rebolada. Ai, carnaval! Câmeras apagadas são de brincadeira, liga não, mas eu, câmera acesa, bem Silver, sou a onipotente. A mim você deve o culto em culto, eternamente. Mas cuidado, que a câmera não é uma, são muitas e mais traiçoeiras que as próprias serpentes. No instante em que você mais se empenhar diante de uma. Outra pode apanhá-lo pelas costas, de repente. Umas costas estreitas, inexpressivas. furúnculos, espinhas, cicatrizes de operação. Nós, HDs, somos implacáveis, insuportáveis, muito rápidas e vivas. Você deve virar então em todos os sentidos Pra agradar a televisão a Quanto, Quanto a esse público que, que o espia Pode, pode dar-lhe as costas numa fria que, que ele sempre é coisa pouca, pouca Em comparação, comparação com o grande, grande público Seu amo, e Senhor, Senhor Nós, mas, câmeras, câmeras acesas Valemos por, por uma, uma multidão, multidão. Você, Você não nos vê Mas, porém, conto, contudo Entretanto, todavia... Aí estamos, meu bem. Tenha minha fé, fé, bem Silver. Credo, credo na, na televisão. televisão. Credo! Credo! Amiga, sua louca! Friend, you! Crazy. Vaza fia. Fuck off, bitch. Multidones. Crowds. Vocês falam em multidones. You talk about crowds. Eu, a internet. Me, the internet. Falo em milhões. I, penis about millions. Falo em bilhões. I, penis about billions. Eu sou tudo. I am everything. Eu estou em tudo. I'm in everything. Senhora, senhora. Old woman, old woman. Eu estou em tudo. I'm in everyone. Eu estou aqui. I am here. Eu estou lá. I am there. Eu estou em todo o lugar. Oh, I am everywhere. Eu sei tudo. I know everything. Eu sei o que é crowdfunding. I know what is crowdfunding. Financiamento coletivo. Crowdfunding. É uma modalidade de financiamento onde várias pessoas podem investir pequenas quantias de dinheiro em um novo negócio, geralmente via internet, a fim de dar vida a uma nova... ideia. Whatever. Eu sei tudo sobre todos vocês. I know everything about all of you. Eu sei o que você quer comprar. I know what you want to buy. Pois é, pois é, pois é, pois oh, é. Oh, yes, oh, yes. Eu sei os passos que você dá. Step by step. Eu sei os seus desejos. I know your desires. Eu sei os seus medos. Your... Woo! Eu sei tudo sobre a pessoa da cena anterior. I know everything about the person from the scene before. Levanta. Stand up. Levanta. Stand up. Não precisa pedir solicitação. Don't ask for impression. Dá tá uma revolada. Shake her. Você pode, melhor. You can. Something I didn't okay. mm, mm. Cookie cooker. Tenho todos os seus nudes. I have all your news. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Low, low, low, low, low, low, low, low, Neiva do céu! Me disseram que eu tava na pior. Queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Vamos brincar de brincar, fazer uma baguncinha da estalva. vence o ver oficial, vence meu arroba. Acabou, Jéssica! Eita! E zaga, e tênis, e zaga, e a e zaga, e tenis, e agaixadinha alongada. Bem, Silver, venha me infiltrar, vamos disseminar até você viralizar. Desculpa, Chico, mas é assim que eu sei rimar. Turn down <tos> E se você tiver dinheiro para pagar, até presidente, eu posso te transpor. Vem, fake news, vem, que é verdade esse bilhete. Oh, o que seria de todos vocês sem mim? Agora vamos todos juntos e shallow now. Participar da próxima cena. Discaros na mão! WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, <risos> WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Ai, ah, daqui a, é, mas a pouco. Eu é achei isso, que né? foi muito bem selecionada essa cena, né? Que ela, acho que, como eu falei, com uma boa imagem disse tudo acho que essa cena disse tudo sobre alguma coisa que a gente tentou falar aqui sobre o trabalho né é muito legal pensar as interações com o público é, e, e lembrar que quando a, a gente não vê na gravação mas a pessoa tava sendo projetado naquela tela enorme o tempo inteiro o público estava sendo projetado naquela tela enorme e isso era muito legal porque fazia o público ser tridimensional, né? Ele dá a volta no espaço. Então Inclusive, isso foi é um dos trunfos, né, do palco italiano a gente com vídeo, assim, porque a princípio parecia que ia ficar tudo meio, <risos> né? A gente trabalha com a tela totalmente espalhada no teatro, já é espatifado o vídeo, né? E é multissala, né? Então cada tela tem uma natureza de imagem também né a gente trabalha com essa trilha da câmera ao vivo mas com outras trilhas também né então não sei se não começo ficou claro que quando a gente fala da câmera ao vivo é uma câmera que tá sendo imediatamente projetada também ela não tá sendo transmitida para só para fora ela tá sendo transmitida para dentro do teatro né e acho que nessa essa, essa sequência da TV ela traz muito essa interação com o público, né? A câmera que é interna da narrativa. E, e ela desfaz as distâncias, porque na hora que a Silvia fala eu vou em você e a câmera vai, ela não precisa sair do altar, né? É muito... Tem coisas muito curiosas, assim, né? E como essa cena acontece uma interação ótima, assim, quase total, né? Com o recurso do vídeo. É, adorei ver. <risos> É bem legal. É. E tem também a coisa dos memes, da velocidade, da internet, da atualização do texto, depois a Maria até pode falar como que era traduzir essas coisas, que, porque cada dia era é um novo hashtag, né? É, e... Uma coisa que Acho eu pensei que é da... de, de imediato foi, foi na tradução, porque em cena a gente encena a Maria, né? Que, querendo ou não, o duplo da internet é a Maria. É a Maria, Vitarela, eu lembro muito, era o que aquilo que tinha a Ana Hartmann fazendo, que aquilo ali era uma coisa preciosa. Macumba? Ela traduzia Teresa May. Teresa May. Eu acho que a Clarice, que faz esse duplo da internet que o Caio faz, ela encarna a entidade da Maria ao vivo, em cena, na tradução, já em Macumba, né? Que era uma inserção completamente na própria peça, assim. Que era hilário, porque quando ela falava... Sei lá, eu acho hilário, sei pouquíssimo assim de inglês, mas para mim era uma coisa tão fundamental. E aí o humor que aquilo trazia já em Macumba é o que acontece com o duplo da internet, com a Clarice, que assim, o ativador do humor é quase que se completa no, na tradução do inglês, que não é exatamente uma tradução, mas abre uma outra coisa. A internet fala e blá, blá blá blá blá blá, e ela fala um outro lance, e aquilo na verdade completa a cena do humor, e é ali que as pessoas jogam né? E aí me lembrou da Maria, não sei, Maria, porque a Maria tem essa atuação, assim, uma verve para o humor e ligada à tradução. Quem diria eu tenho uma verve para o humor? Eu, eu acho, eu acho. acho. Essa cena também da Macumba foi no limite da minha capacidade de atuação também, né? Então eu falei, vou me conter aqui é o papel do Google Translator, né? Que tá tudo na entonação e no tempo, né? Assim... E essa cena também com a com Ana Hartmann, ela acontecia realmente ao vivo, né assim porque eu não sabia exatamente o que ela ia falar, às vezes ela me dava uma vaga noção assim, do que ela ia falar. É... Mas isso, a, na tradução do texto né projetada, nas legendas, eu tenho que pelo menos fazer isso até antes do espetáculo começar, né porque eu não posso alterar isso, durante, quer dizer, no intervalo eu posso também, mas eu tenho que, porque eu trabalho com slides, né então que eu projeto numa tela. É... Então, essas cenas, por exemplo, é, meus, meus terrores são o Gui e a Clarice, né, em Roda Viva, assim, era sempre o meu desespero, então eu sempre tinha que ter umas, é, meu coringa são telas pretas, que ficam lá, quando não é possível traduzir, dá um respiro, tipo, tipo assim, para o gringo é tipo assim, fica vendo aí as figuras, esquece o texto um pouco, porque eu não sabia que a pessoa ia falar isso hoje, né? O guia até me dava uma, um aviso, assim. Eu acho que ele passou a curtir isso também. Ele chegava e me falava assim: Ah, tô pensando em falar um negócio disso, o que, que você acha e tal? Mas a Clarice eu não gostava nem que eu perguntasse muito. Então, eu ia assim. E às vezes, é, uma coisa é um improviso de um dia, né? Aí tem aquele efeito surpresa todo, é maravilhoso. E às vezes aquilo entra e vira uma cena incorporada, e às vezes não vira. Então, eu tinha que esperar também algumas apresentações para ver se aquilo era incorporado de fato ao texto ou se foi um episódio singular que aconteceu, né, assim, igual eu lembrei agora da, de uma cena até da Juliana, da Camila, né, que tá aqui hoje, que era o João de Deus, que era, foi um dia que aconteceu e foi um sucesso, né, que era uma hora que ela tava, sofreu uma tentativa de estupro, assim, né, e aí ela gritava, João de Deus, e aí isso virou, entrou no texto, não lembro mais em que altura da temporada, foi tanto tempo, e aí, mas eu espero um pouco, né, Para ver, será que vai ficar, será que vai, vai colar, e então era isso com o Gui tinha cenas até que eu não sei especial se é uma das cenas que vocês pretendem mostrar hoje que era aquela que era uma sequência que ele fazia o suplicii várias imitações assim que era uma roleta russa assim de, de imitações é, e que aí eu decidi que eu colocava uma tela que dizia assim improvisação livre ficava assim live improv na tela porque eu desistia assim de acompanhar Primeiro, porque eu não sabia o que ele ia fazer, segundo que as piadas eram, eram inexplicáveis, né? Porque eu, como é que eu vou explicar para a pessoa na legenda quem é o Eduardo Suplicy? Assim, não, não tem condição. Aí são trocadilhos com palavras que só fazem sentido em português, né? Com rimas, com várias coisas que eram intraduzíveis. Então tinha que ter a legenda, eu tinha que ter tipo um, uma nota assim de pé de página que ia ocupar um slide inteiro explicando Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo e tal, né? Então, nessas horas também você tem que Deixar os gringos um pouco passar um perrengue lá, porque né, não, não, é, não é possível assim, traduzir tudo. É, é isso, não sei se eu falei exatamente do que vocês estavam pensando, mas a, bom, falando um pouco dessa coisa da tradução, é, eu ia traduzindo a, a peça assim durante os ensaios, né? Eu fazia isso junto, porque senão você não consegue dar ritmo nas falas, porque o mais importante, eu acho, no trabalho dessa tradução para a oficina, é ritmo concisão e é, precisão com um pouco de poesia, que é tudo muito difícil, porque eu tenho um espaço muito pequeno de texto que não pode ficar pouco tempo demais na tela, porque senão a pessoa não lê, ele não pode vir antes da fala acontecer ao vivo, porque senão ele é um spoiler. É, e você tem que assumir que a pessoa está sendo bombardeada de estímulos dentro do teatro. Então, que assim aquela telinha ali da legenda vai ser usada por algumas pessoas que estão ali, e não necessariamente ela vai estar olhando para lá o tempo inteiro, porque está entrando uma pessoa correndo pela pista, tem uma luz, tem um anjo, tem, né, tem muita coisa acontecendo. Então, tem também um tempo que tem que deixar na tela, porque às vezes, muitas vezes os gringos sentavam do meu lado, que era o um lugar assim, é, apropriado né, para ler a legenda, então você vê que a pessoa tá meio assim, aí de repente ela passa pela, pela tela da legenda. Então, é uma coisa que vem para simplificar, e não para complicar mais a vida da pessoa. Né? Então, é... E esse ritmo você só pega fazendo a temporada, porque eu ia fazendo durante os ensaios, porque uma coisa eu leio ali no roteiro do Zé, que já é bem separado de uma métrica, né? tem, já tem muito ritmo, mas aí cada ator vai é, dando a sua pausa, a sua aceleração num certo momento e tal, ou uma intervalo, tem falas que são uma em cima da outra, por exemplo, Mané e, e Ben Silver, às vezes eu tinha que colocar duas falas no mesmo slide, porque senão a pessoa também fica até com um enjoo, assim, de ver a legenda passando muito rápido, e outras não, tem um intervalo muito grande entre uma fala e outra, então tem que ter um, um respiro também para não ficar aquele texto parado, poluindo, que não está servindo para nada. Isso vai acontecendo com o andar da carruagem assim né então com o avançar da temporada nunca nunca teve um dia assim que não tem nada para corrigir se não for uma coisa do texto que foi realmente mudada assim uma cena de improviso é alguma coisa que eu percebi porque de, né, de certa forma eu todos os dias leio de novo o roteiro da peça todas as vezes né que a peça passa então eu fico muito familiarizada e um belo dia, tô lá há dois meses em cartaz com a peça, para mim estava tudo certo naquela cena, e eu vejo a legenda e falo, nossa, tem uma coisa muito melhor que eu posso usar, tá não está bom isso, agora eu, porque agora eu saquei um outro sentido. É, porque muitas vezes eu tenho que fazer uma escolha, né porque na oficina as coisas têm com frequência dois, três, quatro, cinco significados. Então, quando não é possível, por todas aquelas razões que eu falei, eu tenho que escolher um deles. E às vezes no meio da temporada eu percebo que não, que esse não era o melhor que eu escolhi, que havia um outro, ou que eu traduzo alguma coisa que depois eu destraduzo, né? Eu lembro na a primeira peça que eu traduzi, que foi Mistérios Gozosos, eu passei assim semanas sofrendo com a palavra mangue, para pensar o que que eu ia usar, tinha milhões de possibilidades, o assim, um mangue literalmente é né, um lugar encharcado, ou a zona da cidade, onde estão as putas e tal. E aí eu... Eu fiquei me degladiando com aquilo um tempão, conversei com pessoas, pesquisei e tal. E aí, no meio da temporada, a Camila mesmo veio falar comigo um dia e falou: Deixa mangue. Eu vou deixar mangue. Então, deixei mangue, sabe? Aí, tem hora que é melhor também. Deixa a pessoa fazer a pesquisa dela também em casa depois e ver o que, que é. Né? Assim. Eu acho importante falar da legenda muito assim, porque. A gente começou desde 2015 com o Estêgio Casoz, a gente tem legenda em todos os espetáculos, né? Na real, eu acho. A gente não deixou de ter em nenhum, porque caiu a ficha, entendeu? Que a gente tinha que assumir, é... assumir trazer mais esse público. Isso é uma questão de, de comunicação, assim. E eu acho que daqui para diante eu já sinto falta já há um, dois anos que a gente tenha uma legenda bilíngue. É, inglês francês por causa de muitos imigrantes e refugiados assim que muitos são de língua francesa né os haitianos são de língua francesa tem muitos países na África que são de língua francesa e aí tudo bem a gente começa a abrir um portal e que estão ali todo... no bexiga é, e que, é, que vão bexiga, ver a peça assim, muitas vezes né assim é porque eu acho que tem que que é uma, é uma coisa de de ter gente de ter público porque o teatro oficina quando a gente foi para Canudos fazer os sertões, né? A gente já sabia desde sempre que a gente queria ir para Canudos fazer os sertões. Então, quando tava se aproximando disso acontecer, teve uma resistência muito grande da Ufba, da gente fazer lá. De repente, tinha um movimento meio secreto assim da Ufba que era, nem sei, a Ufba não, algumas pessoas da Ufba porque tem, não posso dizer a Ufba, né? Não é Nenhuma pessoa. Mas tinha uma, uma corrente assim de, de pensamento De pensamento sobre os sertões, né tem os mais ligados aos euclidianos, tem mais os conselheiristas, tem as coisas assim, que de repente começaram a achar que a gente não devia ir para lá, para Canudos. Porque eles achavam que o público de Canudos não entenderia, não seria capaz de entender um espetáculo do teatro-oficina. E isso é uma balela que existe, entendeu? um público que não seja capaz de entender um, um espetáculo do teatro de oficina. Porque... Aliás, isso é uma merda colonialista na minha cabeça. Exato. Né? Supor que alguém, não é nem espetáculo, supor que, sei lá quem, não tenha capacidade de entender ou receber qualquer coisa é uma grande merda colonialista, né? Você Exato. se acha assim, mais inteligente, talvez, do que alguém, eu acho uma merda. E aí, nesse sentido, a legenda, eu acho que ela é importante, importantérima, porque o teatro ela passa, a gente que está nesse momento agora, sentar num teatro, o teatro ele é realmente uma ágora, no sentido de que é um lugar que você encontrar pessoas muito diferentes, entendeu? E é importante que tenha um gringo ali digerindo junto aquela peça, né? porque a experiência ao vivo do um espetáculo é uma coisa muito fascinante, Assim, qualquer que seja, não só um espetáculo de Teatro Oficina. E eu acho que aqui a gente tem que, que é, pensar no, nos imigrantes e Libras também. Porque às vezes que a gente faz tem espetáculos tempo, assim, é. no Itaú, tem uns artistas de Libras, são artistas, que é uma questão de interpretação também. É isso que você está falando, de descobrir mangue vai ser mangue, não vai ser mangue, o que, que vai ser, né? teatro, o que, que é. Te, assim, tem também a coisa, a tradução para a Libra é uma, uma coisa muito fascinante, que eu acho que a gente tem que mirar essa cada vez mais esse espaço, porque é um é, sessões de teatro são espaços né de encontrar mesmo. É, e de encontrar, na medida dos possíveis, com maior alargamento possível. né as, as Muitas vezes a gente não tem fôlego, a gente não tem fôlego financeiro para para conseguir bancar uma coisa de uma tradução de Libras, não sei o quê mas a gente sempre teve muito desejo assim e, e a Maria abre esse caminho de uma maneira que eu adoro e eu acho que eu reforço isso com uma atuação né com uma atuação assim, com uma veia de humor muito forte assim é uma não é simplesmente Porque poderia ser uma coisa alguém que simples mas a Maria é uma artista e ela tem essa força de ser uma tradutora em cena né e isso é muito e é muito diferente, isso carrega de sentidos o, a própria tradução dela, assim. E isso, aí, é se... demais, Maria. Maria isso é demais, Maria. Maria é demais, resumindo. É Mas minha isso... contemporânea de teatro-oficina, a gente entrou junto. Estamos e juntos. a Brenda, que caiu para algum lugar, caiu na internet, não sei onde está. Quando, e... a, gente entrou, quando a gente fez Mistérios Gozosos, né? que foi a primeira peça que eu fiz, a, a legenda, eu trabalhava dentro da cabine, né, de, de vídeo, de luz ali, que que não era onde eu fico hoje com a Cissa, que eu falo que é o nosso cafofo ali. E a, aquele lugar é, muda muito, eu acho, a relação com o espaço, né, assim, porque eu, eu me era uma ilusão, na verdade, né, que eu sentia quando eu ficava na cabine de que eu estava invisível. Na verdade, que é uma ilusão que você tem quando você chega na oficina de que existe algum lugar ali que alguém não está te vendo, que não existe esse <risos> lugar, né, tem sempre alguém te vendo. É, mas trabalhar sentado perto no meio do público ali é muito muito rico é muito muito forte assim então eu acho que isso, é isso que você está dizendo também assim da né, da atuação quanto ao humor eu nem vou entrar muito nisso porque eu não tenho certeza muito disso não mas é... só, que você é, tá... é, é, só é agora você já foi engraçado engraçado, assim, é engraçado Maria <risos> é, mas pode ter que né não não sou engraçado tá todo mundo junto em cena né assim a, a gente tem a gente tem figurino, a gente canta junto, a gente é coro, né? Assim, eu falo que eu sou da, do, da legenda festiva, que eu falo às vezes, que é o é. meu cargo, assim, porque eu sei, né? vou cantar todas as vozes do Vila Lobos e tal, me amarro ali em ficar ali, me divirto a beça, assim. E é isso, mas tem que, tem que entrar junto, né? Assim, ali eu, a Cissa, a Camila e tal, a outra Camila, né? A gente fica ali no nosso cantinho, as mulheres, né? Da oficina. Né? Da técnica, das artistas da técnica as artistas até que eu só queria reforçar isso sim é, tem muito tempo que essa coisa da, da libras tem me rondado também a gente conseguiu fazer uma, a Brenda pena que a Brenda não tá aqui porque a gente fez para para onde foi a que a gente, gente fez a, a gente conseguiu fazer autodescrição uma vez que é uma coisa muito específica para os cegos e, e e eu acho que são são linguagens né são, são expansões igual você tem a legenda em inglês em francês em em árabe, em, sei lá, no que for, é muito importante, assim, que o oficina alcance, e para isso a gente precisa de fôlego, talvez eu chame até o Pix agora, hein, porque para isso a gente precisa de fôlego também, pra gente, porque a gente sabe, a gente não quer que venha aqui fazer de graça, não, assim, como diz a Cacilda Beck, não me peça para dar de graça a única coisa que eu posso vender, é muito importante que a gente conheceu a Rita de Libras, que é uma artista de libras maravilhosa. E a Camila fez uma live onde ela, ela fazia a tradução em libras. E nós ficamos com isso, a gente precisa conseguir ter condições de receber e de receber valorizando o trabalho das pessoas, né ou recebendo apoios que recebam por nós, porque a oficina precisa ser expandido em todas as linguagens possíveis. Ele precisa chegar em Marte, ele precisa chegar em todos os foros, em todas as pessoas que vão ouvir, que vão ver, que vão que vão, vão receber por todos os lugares onde elas possam receber. Eu acho muito precioso isso. E a Libras, e a audiodescrição, e, e tudo, e tudo, né? E é, é um desejo nosso, um desejo político de existência, de compartilhar o Oficina enquanto linguagem com todos os povos, assim, e com todas as suas especificidades, né? os povos que vão ouvir, os povos que vão receber as Libras, é muito importante. Então, a gente chama no Pix para que as pessoas cheguem junto, porque, porque a gente precisa criar essas alianças, né? A Casa 1, um, que é uma casa de acolhida LGBT no Bixiga, é, é um lugar muito importante de trabalho ali, vizinho nosso, amigo, aliança nossa, e que tem um trabalho, assim, né? Que, que consegue ter um mínimo de fôlego é, para ter cursos de língua. É, é, tão, eles começam, estão fazendo, Eles estão fazendo, fa, fazendo a coisa ao, de livros, assim. E é bom, inclusive, fortalecer a Casa 1, um, porque se fortalece a Casa 1, um, é uma aliança nossa, fortalece a gente. De repente, a gente faz um vucu-vucu um de um apoio da Casa 1 um para libras na oficina. Então, assim, fortaleçam a Casa 1, um, que já tem muito trabalho pedagógico é, vital no sentido de linguagens e tal, porque se a gente fortalece os nossos aliados, a gente se fortalece também. Então, procurem também sobre a Casa 1. Um. Porque isso é um assunto de comunicação. É, é. Porque a comunicação hoje em dia ela é feita em rede, é, na real. Né? É. Quando a gente abriu essa turma, que chegou a Maria, que chegou a Cafira, que chegou a Brenda, a gente estava numa, numa, num momento assim de que precisava dar uma virada na comunicação do Teatro Oficina. Precisava realmente dar uma virada. A gente, a gente deveria assumir mais, a gente como formador de conteúdo, como produtor de conteúdo. A gente não ficar dependendo muito assim de pauta. É, do que o um jornalista vai achar, o que que, o que, que entendeu? Tem que e, pensar e... com a cabeça do jornalista. Não, porque, assim, todo lugar de continuidade, né seja o Teatro Oficina, ou a Royal Shakespeare Company, ou um Terreiro de Macumba, são lugares que você transmite, você transmite conhecimento, você passa conhecimento. Então, não tem por que ele ser intermediado, na real. né A gente precisava entrar diretamente para uma coisa assim. E a gente abriu, a gente abriu, porque a gente sabia que precisavam vir pessoas, entendeu? E, de, e desde. Claro, antes da do, do Michel de Godot, a gente já tinha tido legenda. O acordo teve legenda para transmissão, eu acho, acho que não era para dentro. Eu acho que era para transmissão online. Alguma peça já tinha, não sei se era, é, pelo menos Cacilda, eu me lembro de ver como público. Robo ah, o RoboGop Robo tinha. Tinha que legenda. É, eu porque eu não a lembro a Renata, das outras... A Renata, como... a Renatinha, você lembra da Renatinha? Ela fazia, eu acho. Acho que ela até chegou a viajar no Sérgio. Ah, não, não, Lembro. montar Me a legenda. Já, é. é, então, isso é uma questão de comunicação, assim, né? Porque a gente entendeu o Teatro Oficina é, e comunicar as diversas artes que fazem parte né? Então, quando, por exemplo, a gente vê o vídeo no Rio de Janeiro, a importância do vídeo e o que a Cissa fala do público está tridimensionalizado, então, quando a gente tem o um programa de Roda Viva e a gente bota no programa de Roda Viva a placa da Marielle, aquilo, aquela placa da Marielle, ela, ela vira uma, um elemento, não só o programa como uma informação do espetáculo, mas ela vira um elemento de atuação de público. Está né? de cabeça para baixo. A gente que o público, o que, que acontece? Quando ele bota aquela placa, a placa dessa dimensão, no meio do programa, assim quando ela entra dessa maneira, ela vira uma coisa que o público, naquele momento, ele faz parte de um coro de atuação nesse momento de estar tá naquela cidade, no Rio de Janeiro, é, dizendo que esse crime precisa ser solucionado. Né? Então, isso é uma questão de comunicação. Comunicação são ligações, são pontos. Eu acho que o Rio de Janeiro foi maravilhoso Assim, tá, não, é, não é um mito, assim, ah, eu não gostei do Rio de Janeiro. Eu amo Rio Janeiro, na, é, o Rio de Janeiro, fazer o Rio de Janeiro, fazer na Cidade das Artes, acho um lugar maravilhoso. Não tenho nenhuma questão com o público da Cidade das Artes. O fato de eu trazer certo, na, na live de atuação e, e trazer certas coisas do Rio de Janeiro é que eu acho que a gente é, tem que ir para frente e tem que ir mais, entendeu? Eu não tenho nenhum bode das apresentações do Rio de Janeiro. Mas eu acho que a gente poderia ter, ter assim superado um pouco a nossa exaustão, a nossa exaustão que criou coisas. E eu não acho não acho nenhum problema falar disso. Pelo contrário, Sabe porque essa companhia, sinto, o só um minuto, só um minuto, eu, eu quero saber o que você sente. Mas eu quero só terminar de dizer, porque eu acho que como companhia de muito tempo de existência, ela precisa se deparar com essas coisas. É nesse sentido, sabe? eu acho que é uma questão de continuidade e de passar para frente, porque a gente precisa deglutir as coisas, precisa passar por elas e precisa encarar elas, e daí ir para frente, é maravilhoso o que aconteceu. Afinal de contas, nós somos oswaldianos, oswaldos, né? é maravilhoso, a Italanante chamou Oswaldo de Oswaldo, porque esse, não é à toa que tem né, é, no, nos manifestos, acho que é no Pau Brasil, a contribuição milionária de todos os erros quando eu trago erros, eu insisto em falar dessas coisas, é nesse sentido, qual a contribuição milionária de todos os erros? né O que, que é isso? E, no final das contas, eu acho que foi ótimo falar disso na live de atuação, porque a gente... Nossa, é importante você sacar e pensar, nossa, eu estava automático, eu não via sentido em fazer a peça, Sim. e eu ia para o teatro sem, sem motivo, porque você vai ter mais disciplina para você, quando chegar numa situação dessa, você opa, peraí, vamos, ou então, se a gente abre isso, eu, eu saco que a Maria, assim, tá, não, vamos lá, e um começa a ligar o outro, faz uma comunicação entre cada um, saca? É nesse sentido, assim, e, e eu acho que comunicação é tudo, não é à toa que o, o Teatro a Oficina, porque hoje em dia é a Associação Teatro Oficina Zona o primeiro CNPJ da Associação é Associação, de comunicação e teatro sem fronteiras tinha comunicação no norte. o que você acha faz. não eu ia falar justamente sobre o piloto automático né quando a gente entra no modo piloto automático a gente perde essa certeza artística que a Maria não pode perder nenhum momento Exato. que tá sempre atualizando sempre mexendo sempre ligado sempre atento né e o piloto automático faz a gente realmente né é, não, não perceber essas sutilezas né que que, que, tão, que vão dar depois o alimento né para trazer para cena uma coisa mais né é, recheada ali mais saborosa mais temperada senão fica muito sem sal mesmo aí é difícil de engolir né e até é. para quem serve o prato é ruim é, né é. <risos> E para o público sempre, eu acho que, enfim, tem né, que tanta coisa, sério, né? principalmente é Porque para o público, é. porque a gente tem, chega num padrão de qualidade, a gente tem um padrão de qualidade roda-viva, assim, né? Sim. O público recebe aquilo, o público, ele está novo, ele está fresco, ele tá ali, ele chega novo. E tem a Caterine que ainda por cima é a é, é, é Transpúblico. É uma ela, é, assim, né? É a companhia. Ela, eu sou, ela faz A Caterine, é, para quem não sabe, é a diretora do diretor, a conselheira poeta. né A Caterine é uma, uma artista que trabalha com a gente, uma francesa, mas muito brasileira. E a Caterine, ela todo dia, ela precisa fazer um trabalho, assim, de... Ah, eu estou vendo pela primeira vez. É uma puta de uma disciplina, é um trabalho de artista de teatro que tem que fazer a mesma coisa todo dia que eu, também Não eu é? estou fazendo pela primeira vez, né? É uma grande inspiração. É a temperatura, é. é. As pessoas... e, e essa coisa de ir para o Rio de Janeiro, essa coisa de fazer em diferentes territórios, em diferentes geografias, né? Ah, uma Caterine. peça, a Caterine, essa aqui. Hoje em dia ela está o cabelo comprido, na pandemia ela ficou com cabelo comprido, mas bebês tão um pouco diferente. Já vi pessoas que se sentaram perto da Caterine no espetáculo, depois falando assim, nossa, tinha uma pessoa muito legal do meu lado. <risos> Acho que era a primeira vez dela na oficina, já vi gente falando. Assim. Sim, sim, sim. sim, olha que lindo. Porque o, o fato de você fazer uma peça do Teatro Oficina em diferentes geografias, né? em diferentes temperaturas, assim, a gente foi para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro nunca saiu dele, né? o Brasil nunca saiu de si, a gente é um território ferido, recalcado, cheio de encoberturas, a gente está soterrando a nossa memória, a nossa ancestralidade, desde que chegaram aqui e fingiram que não existia ninguém. né? Então a gente apagou esse território muito. E aí a gente chega no Rio de Janeiro para fazer Roda Viva. No, no, numa coisa assim, sempre quente, que é perguntar pela justiça de quem mandou matar Marielle, embora todo mundo saiba um pouco quem mandou e por quê. Mas a gente precisa saber oficialmente, no sentido da justiça, da justiça dos homens, da justiça de Xangô, da justiça da letra justa, a gente precisa saber e ter uma resposta, né? E, e contracenar com ela. E aí a gente chega no Rio de Janeiro e, assim... O Teatro Oficina ele tem uma, uma, uma existência teatral gráfica muito forte. Né? As peças gráficas do Teatro Oficina dariam um, um livro, um filme, um documentário. É, é muito forte, é muito potente. Assim, nunca é um flyer, né? não é um flyer, nunca foi sobre um flyer de uma peça. Sempre foi um chamado. Pequenos burgueses lá atrás, rei da vela. Sempre foi, hoje em dia, Roda Viva, tá, tá, tá, para dar um fim no juiz de Deus, sempre foi um, um chamado, né a peça gráfica sempre foi uma extensão de uma carne do próprio teatro. E o que que a peça precisava chamar, em que linguagem, em que formato, sempre foi uma flecha para fora, nunca foi um cartaz de divulgação. E é muito lindo. Eu tenho muita tesão assim de, de, de, de botar para tocar um projeto, assim sei lá, tem um livro chamado Os Cartazes da Nossa História que são sobre os cartazes da ditadura militar, várias peças gráficas feitas pela resistência, que é lindíssima, é grande assim, tentando ser fiel ao tamanho dos cartazes, tem cada coisa preciosa. E a oficina é igual isso assim, para quem conhece essa peça é isso assim, tem cada coisa preciosa, mas são todas, todas as peças. E... A gráfica e... utópica, né? Exato, exato, exato. E no filme mesmo, Máquina do Desejo, para quem já viu, para quem não viu, acho que a gente vai ganhar o É Tudo Verdade, tudo bem que a gente vai ver de novo. Muito embora a Alvorada mereça também, porque a Dilma merece ganhar, inclusive, a presidência de volta para consertar os erros progressistas do PT e para ser justo com uma mulher digna e presidenta também, para ela tocar em frente à sua trajetória. Ela merece ganhar. Mas eu acho que o É Tudo Verdade pode ser do Teatro Oficina, porque a gente está no momento... Então, Fechado, que eu acho que a gente precisa saltar, eu acho que é um vídeo que salta. É, mas estou dizendo tudo isso porque Roda Viva, a gente. A Camila Mota sabe falar disso porque é ligada ao início disso que a gente chama de macumba gráfica. E macumba, a palavra, né, a origem, está ligada ao ritmo, inclusive, está ligada ao encantamento pela palavra. Você fazer. É quase como se fosse um trabalho de um poeta né? que encanta, um poeta concreto que encanta pela palavra e pela imagem. Ele cria feitiços que vão mover mundos. assim. A macumba isso, e a macumba gráfica é um trabalho do Oficina, assim, que eu acho que sempre foi macumba gráfica, mesmo antes de nomear. E aí, quando descobriu-se isso, talvez tenha se antenado sobre uma forma de fazer arte gráfica, que é sempre uma macumba gráfica. né? Ela sempre tem um... Um sentido de nunca ser apenas uma peça comercial para vender, mas ser uma ação, um gesto, um traço, uma palavra e uma imagem que projetam, que chamam, que jogam para uma imaginação política, que chamam para o corpo. Ah. E era muito bons de antigamente, eu devia ter separado uma Rei da Vela que fala assim: levante do sofá, tem umas coisas assim, mas assim, né? você, levante do sofá, pequeno burguês, e venha ver o teatro, sei lá, tem umas coisas mais diretas, assim, tem de tudo, e tem essas coisas, assim, em Roda Viva, a gente experimentou muito isso, assim, teve, por exemplo, a insurreição no Chile, e aí a gente tem esse coração em chamas que o Igor criou, devorando Flávio Império, assim, que é belíssimo, está ali atrás, o nosso, aquele coração, ele vai trazer. E aí a gente criou esse coração ah. e tudo foi uma devoração desse coração em chamas, né? Qual era o coração em chamas do tempo, da, da hora? Aí a gente tava fazendo Roda Viva e de repente estourou a insurreição no Chile. Então tem um coro da terra em Roda Viva, vamos botar o Chile com esse coração. Teve é, teve Tiveram manifestações políticas no Rio de Janeiro, na Candelária, exato. Aí foi aquela tomada do Chile, muito belíssimo. A manifestação da Candelária, botando o coração de roda-viva, assim, né? aterrando no lugar onde a gente estava, que era o Rio de Janeiro. E aí, voltando à placa da Marielle, infelizmente, a gente teve um problema. Ai, a vida como ela é. O programa não secou a tempo, então ele não chegou a tempo. Ele chegou nos últimos dias do Rio de Janeiro mas é, é cada cada pessoa no público era uma placa era um chamado por é. justiça abria um programa que não era simplesmente um programa mas era um, um grito gráfico né por é. justiça é como no, como, como no, rei da vela que né? a gente que tinha essa nota junto e o público pegava essa nota e essa nota virava um elemento de ação porque real, o Rei da Vela aí, boa tarde. é o Rei é. da Vela é a história dessa é a história do Brasil colônia muito né que Oswaldo de Andrade captou com as suas antenas e que até hoje ela é atual infelizmente porque a gente anda em círculos e aí a gente chegava e as, o público chegava no Rio de Janeiro e aí a gente estava na entrada e ia dando a nota e aí as reações eram todas e absurdas tinha gente que recebia a nota e, e nem lia, talvez, o que estava que escrito. Quem matou Marielle. Tinha gente que recebia dinheiro, afinal de contas, e falava, opa, tem mais, sei lá. Sempre tinha um tiozão assim, que recebia um dinheiro assim na mão de papel e perguntava se tinha mais. E aí, ao mesmo tempo, batia em vários corpos, assim que a gente sabe quais são, batia em pessoas pretas, batia em mulheres, batia em LGBT. Eles recebiam a nota e falavam, aham, uh -huh, Peguei. Peguei essa merda aqui, no sentido da desgraça, né? E saquei. E isso viralizava depois nas redes virtuais, essas coisas, Instagram, essas, essas porcaria tudo. Pelo menos elas saltavam também nisso e aí você cria ligação. Você criava atmosferas, assim, das pessoas se ligando, assim. E era muito forte, tinha pessoas que não gostavam de receber, recebiam, liam, devolviam. Não queria ficar com isso na mão, né? E são uma espécie de mídia tática, né? O Teatro Oficina, eu acho que ele sempre fez uma comunicação que é um pouco uma comunicação de guerra, de guerrilha, assim. E antropófago porque isso aqui comeu o Silvio do que é Claro, isso aqui a gente sabe que é a referência do Silvio Meirelles. Óbvio. E, e é isso, né? E, e aí, erdo um tostão em cada morto nacional, é a frase do, do... Da hora. Da hora, né? Que é agora ainda, né? ainda estão herdando um tostão em cada morto nacional, eles estão herdando com isso, estão indo lá aplaudindo uma reunião, a galera da grana estão indo lá aplaudir as mortes nesse momento no país. Assim, Então, as artes gráficas do teatro-oficina são sempre também armas políticas, assim, né? ligadas muito em cada peça. Ainda. Já tem programa para vender, hein? Quem quiser, manda aí no inbox que a gente dá um jeito de vender a preços Exato. especiais de pandemia. Exato. É tem contato -te com a gente. É um não, e não é pra... programa, é o que a gente falou, são documentos históricos do é, agora, não, e... são documentos políticos. Não, um vale a pena também, demais já, isso. É um programa também no sentido de que é bonito o programa, assim. Sim, mas que é um puta trabalho feito é. assim, nós. No muito tempo, há muitas mãos, tem muitos textos de muitas eras, de muitas pessoas, e, e dá trabalho pra caralho, nossa, é muito difícil fazer programa, porque a gente sempre faz em cima da estreia, e a estreia dá muito trabalho, a gente que trabalha no vídeo e na comunicação, ou na comunicação e na atuação, ou na legenda, e ou E, eu, e, e, e, senhor, e na atuação, ou, e na comunicação, é, e no vídeo. É, e, Aí é isso, é um trabalho muito, muito gostoso e difícil. Não, são joias visuais, assim, textuais, são joias. É, Peçam pelos programas, escrevam para, sei lá, no Instagram da gente, sei lá. Manda um alô, manda uma mensagem. Não, porque é, é, a, a gente calhou dos três últimos anos a gente fazer montagens comemorativas de décadas, né? Então a gente montou peças que tinham décadas de, de existência, de, de história, material. desde do, os mistérios gozosos, na real assim, mistérios gozosos, né? É, Bacantes e o rei da vela e Roda Viva. Então foi muito gostoso trabalhar, fazer uma equipe de, de programa, assim porque é uma camada é importante assim isso tem a ver assim com um dos tabus é muito lindo esse programa do Rio da Vela que a gente consegue comer fazer uma é um espaço que você contracena artistas né você pega assim é, Igor com Lioz Bauer com a gente na edição de textos de pegando e comendo as coisas e trazendo e fazendo pontes e fazendo ligações porque tudo isso para quê para a gente lançar a a possibilidades dessa experiência ser multiplicada a experiência porque um programa ele é um, um, um monte de, de coisa que vai te dar uma camada vai te dar um monte de sacação assim né então não sei meu pai falou eu quero ver de novo depois que eu li o programa não o ele coisa linda coisa, coisa rica. linda Foi lindo. Esse programa foi uma sacação, esse do Rei da Vela, que a gente teve naquela reunião lá. Eu lembro que a gente foi montando a boneca dele, falando, ah, não, então vamos fazer com quantas páginas? Era uma negociação de páginas que a gente tinha. E eles a, a, gente, já, mas, e a gente pediu pelo máximo assim possível, né? É, o máximo. É, páginas e formatos. Aí tinha esse formato, que é um formato que eu adoro, que é 20 Sim. por 25, aberto é 40 por 25. E, e é uma revista, assim, aí ele já encaixa, já faz a coleção quando a da Roda Viva, assim. É. É, cabe texto, cabe imagem, é bonita, é grande. E aí a gente foi negociando ali, que a gente tava em cima também, tudo em cima sempre. E tinha que Tem a uma gente... Uma brigadinha tinha... na negociação com o Sesc. Porque é necessário. É, mas uma delícia. Ia o Danilo colorido. Era muito é... bom, porque o Danilo merecia Eu tá merecia colorido, porque ali, ele fica ali, lindo ali, colorido. Ele fica lindo. É. Aí, enfim, é, e aí a gente foi descobrindo esse formato. Ah, então, vamos falar da, da, da, do Rei da Vela 67, Rei da Vela 2017, vamos misturando. Ele Ela foi surgindo ali nos ensaios também. E essa coletânea de textos e textos novos que vocês escreveram, que o Zé escreveu e que a Camila, e... Cafira, Brenda e Marília, Carila, toda a equipe a geral escreve e no Roda Viva a gente ainda chamou todo mundo também né pelo menos para é, dar um, é, uma é, poesia é. ou uma é. ou uma macumbinha gráfica é. ou sei lá gente foi legal foi tem um entrar. encontro de gerações no do Roda Viva muito lindo que é uma entrevista com as Mota, do Coro de 68 com o Coro do agora que era antes <risos> E aí é muito bom isso também. É uma parte que eu gosto muito ali. Bom, é disponível é nas melhores lojas. É. É. Aproveita enquanto ele tem alguns. Não vai ser uma Tempo raridade. De... Agora ele está custando mais ou menos 815 reais né? Está <risos> por aí. Eu vou checar. tá. <risos> Que bobeira. Mas é isso. Protejam o Teatro Oficina. Venham de Pix. Pix do amor ardor irresistível. A gente, a gente agradece. E a gente se protege, protege aos nossos também. né? Vocês devem saber que proteger o Teatro Oficina é proteger um terreiro de teatro e significa proteger muitas companhias, muitos movimentos... Muitas alianças ao mesmo tempo. A gente é um, um terreiro aberto. A gente não é só para nós. Nunca fomos. É um coração que bombardeia para o mundo. Protejam o teatro oficina. É proteger a angulação da terra também. É. Evitar que ela fique plana. Que ela seja planada. É muito planada. importante. Ah, e nós sempre queremos saber. Quem mandou matar Marielle? Nós continuamos querendo saber, embora todo mundo intua um pouco, a gente precisa de justiça política no Brasil. São muitas, mas essa é uma, e é muito importante. Eu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 Meu nego, a banqueira chegou Com que o livro apagou Desde mil e quinhentos Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retido, pisado Atrás o herói emoldurado Mulheres, os mulatos Eu quero o país que no retrato. Brasil, teu nome é Tantara que a tua cara é de cari não meio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade é o um dragão do mar que Salve, salve! Salve os caboclos de estúdio e foi de aço nos anos de chuva. Brasil chegou a vez. Brasil chegou a vez de ouvir as marias, maris, maria e Amém a Poeira dos Corões, ó alas Os seus heróis de barracões dos Brasílios se fazem um país que de desiste a São verde-rosa as multidões em de a Poeira dos Corões, ó alas Os seus heróis se faz, de barro, dos Brasílios que se faz um país que desiste a Brasil, meu nego deixa eu te comprar a história que a história não conta No avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil Eu nego a mangueira chegou Com versos que o livro apagou Desde 1500 Tem mais invasão do que descobrimento Tem sangue retinto pisado atrás do herói Modurado, Mulheres, tamanhos, burratos Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, teu nome é Danara E a tua cara é de carirei Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é o dragão do mar Caraca Salve, salve, os caboclo de estudo. Aço, anos o Brasil chegou a vez. Brasil chegou, chegou a vez. De ouvir as Marias, Maris, marieles, valês. Mangueira, mangueira tira a poeira dos foros alveadas. Os seus heróis de barcos Os brasileiros que se faz um país de desejo a são verde, rosas, frutidões mangueira, tira a poeira Dos poros, ou alas ah, Dos teus heróis de barro Dos brasileiros, que faz Um país que desvija a melô.